Obrigado. Sim, eu estou de pijama Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kendi e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bem, dessa vez eu tô querendo fazer uma conversinha com vocês Porque a gente tem que bater um papo Porque tem uns assuntos que eu quero tratar Então isso aqui vai ser um daily vlog assim, um vlog assim pra gente conversar então já deixa seu like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho para receber os novos vídeos Tudo bem? Bom, vamos lá Primeiro assunto que eu quero discutir com vocês É os vídeos novos que eu quero fazer aqui pro canal O primeiro que eu quero fazer São alguns vídeos comentados Assim que nem esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês Uns com vídeos comentados, bem editados Talvez, né, falando sobre algumas coisas que eu acho Viável Mas que... Dê certo, sabe? Eu espero que vocês gostem Tipo, falando sobre artistas da internet, ou youtubers, ou gamers, ou qualquer coisa né? Vocês decidem Porque isso é um tipo de conteúdo que eu venho pensando faz um tempo E eu acho que daria certo se a gente tentasse Mas eu preciso da, da opinião de vocês O que, que vocês acham sobre isso, tudo bem? Então diz aí nos comentários o que, que vocês acham Sobre eu falar sobre essas coisas Vídeos comentados De... <risos> oh! O segundo assunto que eu quero tratar é sobre o canal estar meio decaindo Tipo, o canal tá caindo bastante até em questão de visualizações ou, ou público, essas coisas Tipo, o canal tá realmente caindo pouco e eu tenho medo que meu canal vá falir Porque eu criei esse canal justamente para ajudar minha família em relação às contas aqui em casa então eu não faço o meu canal só por diversão Eu faço sim por dinheiro Mas também quem não faz né E eu não queria que meu canal falisse Eu gosto do meu canal Eu gosto de fazer essas coisas aqui no meu canal A gente tá bem perto A gente tá um pouquinho perto de 100 mil inscritos Mas eu, não, eu vou precisar de ajuda Então eu gostaria muito Que vocês divulgassem o canal Se inscrevessem, deixassem like Porque a maioria do meu público Que assiste meus vídeos não é inscrito no canal Então eu preciso que vocês me ajudem. Me ajudem a ter um, a criar um conteúdo melhor também. Se vocês puderem, né? Divulgar o um canal, se inscrever, dar like e assistir os vídeos, todos os vídeos, assim tipo, tudo, assim como eu, tipo, um vídeo inteiro mesmo, aí vocês já estão você tá me ajudando muito. Porque, porque todo mundo precisa de, de ajuda, né? Inclusive eu. E sim, provavelmente meu pai vai estar assistindo esse vídeo daqui a alguns dias, então, pai, é, eu tô tendo que falar sobre isso. Mas fica tranquilo que eu não vou estar com nada muito privado. E bem, o terceiro assunto que eu quero falar aqui é sobre gameplays. Bem, as gameplays são um pouquinho... pé pra editar. Tipo a minha gameplay de Five Nights at Candy, que eu tinha feito faz um tempo, faz um tempo, faz alguns meses eu acho. Eu tô pensando em fazer mais gameplays, só que eu preciso de ideias de games pra jogar. Além de jogos de Firemaster fred e Paladins Se vocês puderem me dar algumas ideias de jogos também Eu agradeço Eu tenho vários jogos, eu tenho jogos da LEGO para fazer série talvez algum dia Eu tenho... Eu tenho, muito... eu tenho vários jogos diferentes E também eu preciso de recomendações de sites de Qualquer coisa bizarra que eu possa fazer Então eu preciso de novo da ajuda de vocês inscritos Que estão assistindo aqui o, o vídeo Tá voando um avião aqui do lado. Poxa. Então, em resumo, eu acho que é isso, gente. Eu quero fazer outro tipo de vídeo além de Esparta Remix. E não, eu não vou sair da comunidade de Sparta Remix, tá? Tu pode ficar tranquilo. Tipo, os vídeos comentados. E também eu criei esse canal para ajudar minha família. Mas enfim, gente, eu só queria dizer isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês achem que. Um vídeo comentado desse jeito, assim, um papo eu, vocês, vocês e eu, seja bom, certo? Então é isso, gente. deixa seu like, se inscreve no canal, vídeos novos pelo menos toda semana. Ative o sininho para receber os vídeos, né, porque se vocês não receberem não vai ajudar. E, e, e compartilhe o canal, compartilhe o canal pros seus amigos, por favor. Isso vai ajudar muito. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos, por favor. Então, meu nome é Guilherme e eu eu sou apresentador aqui do 15 Gete BR. Muito obrigado. Falou.